Olá, bom dia, amigos e internautas do BocNews. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque Manhã de Notícias. E nesta terça-feira, 25 de janeiro, recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da BocNews TV o colega jornalista e presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Santos, Sérgio Williams. Bom dia, Sérgio. Prazer em recebê-lo. Bom dia, Chico. Mais uma vez, uma grande satisfação estar aqui com vocês para a gente poder contar um pouco sobre o nosso trabalho e um pouco sobre as curiosidades históricas de Santos. Muito bem, Sérgio. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Jornal em Foque. E lá na redação do Boc News está Fernando de Maria, o colega jornalista, que vai nos trazer agora as principais notícias, os principais destaques do dia de hoje. Bom dia, Fernando. Obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia também ao Sérgio. Você vou internauta que nos acompanha pelas redes sociais do nosso Facebook, do Jornal Boc News, no nosso YouTube, youtube.com.br, também na nossa Rádio BocNews, que você pode nos acompanhar pelo nosso site, ou pelo Google Play Store, baixa, basta baixar o aplicativo, ou pelo também o MyTurner, um outro aplicativo que você também pode nos ouvir. No nosso Twitter e, é claro, pelo nosso site, bocnews.com. Vamos aos destaques de hoje, que é o aniversário de São Paulo, que é a fundação de São Paulo de 1554. Criação dos Correios e Telégrafos no Brasil de 1663 e dia do carteiro também. Três anos após Brumadinho, só 14 fiscais vistoriam 350 barragens em Minas Gerais. Morre o de Carvalho, guru da família Bolsonaro. Oteiro de Santa Catarina será reaberta à população após ano fe anos fechados. Unifesp inaugura campos no Centro Histórico de Santos. O Instituto Histórico Geográfico de Santos lança a campanha para a digitalização dos acervos de periódicos históricos. E Santos e Palmeiras fazem logo mais a final da Copinha. O jogo será às 10 horas, no Allianz Parque. Como está a situação nas estradas nesse momento, no sistema Anchieta Imigrantes, Felipe colocando... Nesse feriado aí em São Paulo, havia uma expectativa muito grande desses veículos, mas nesse momento um movimento tranquilo no sistema Anchieta Imigrantes, operação 5x5. A situação agora das na, câmeras, da praticagem, lá na entrada do estuário, na barra do estuário, imagem bonita, que eu, nossos internautas podem acompanhar a situação. Tempo bom, claro, céu claro, muita boa perspectiva e calor nessa, nessa terça-feira. Agora a situação das balsas. Seis embarcações operam nesse momento, com cinco, 15 minutos de espera do lado de Santos e 15 do lado de Guarujá. Santos e Vicente Carvalho têm duas embarcações operando com 20 minutos de espera para os pedestres. As câmeras de Santos, na Santos Mapeada, como é que está a situação? E pelas ruas da cidade de Santos, neste momento, situação aí nesse dia de sol e calor, né? o Felipe colocando aí para os nossos internautas acompanharem a situação neste momento, como sempre, a situação tranquila nessa manhã de terça-feira, Chico. Muito bem, Fernando, muito obrigado uh, pelas notícias. Eu queria exatamente me valer de um dos destaques apresentados pelo Fernando, Sérgio, para nós começarmos a conversa aqui, esse bate-papo, que diz exatamente que o Instituto Histórico e Geográfico de Santos lança a campanha para digitalização de acervos de periódicos históricos. Explica um pouquinho como se dará esse processo, essa campanha e a digitalização. Não, primeiro dizer sim, que a digitalizar jornais já é uma... É uma, uma ação que já vem sendo feita pela humanidade já há mais de 15 anos. O próprio Google chegou a fazer a digitalização de vários jornais pelo mundo. No Brasil nós temos um dos maiores sistemas de jornais digitalizados, que é o sistema da Fundação Biblioteca Nacional, chamada Hemeroteca Digital Brasileira. Hoje, esse sistema já tem mais de 150 milhões de páginas de jornais do Brasil inteiro. Né? E, e tem um sistema de busca que é maravilhoso Que você coloca a palavra, ele acha até fonte de dois É quase que mágico e isso tem um valor absurdo para pesquisadores, para historiadores e para as é. pessoas comuns, porque muita gente quer descobrir às vezes é, rastros dos seus familiares do passado, é, porque você nos jornais tinha os obituários, tinha Sim. vários editais de casamento. Já vi tanta coisa de gente casando, descobre, <risos> é a gente descobre muita coisa. É e, a gente, e a gente e o Instituto Histórico tinha identificado e até 2018 a gente já tinha uma ideia de iniciar esse processo. E até 2018, nós tínhamos pouquíssimas páginas dos jornais aqui da região na, no sistema da Hemeroteca Digital. Digital. E a gente fez o quê? Nós estabelecemos aí um termo de cooperação técnica com a Fundação Biblioteca Nacional, onde nós estabelecemos um acordo de que nós digitalizaríamos os jornais da região, repassaríamos esse repositório para eles, para que eles disponibilizassem claro. para acesso público, gratuito, não há custo Bem. nenhum para as pessoas. E a gente começou a fazer isso em 2019, né, com recursos próprios, a gente não usou nenhum recurso público para isso, é recurso do próprio Instituto Histórico, porque a gente entende que é uma missão que a gente tem, e nós chegamos a digitalizar é, mais de 30 mil páginas de jornais aqui da região. Além disso, nós fizemos, nós estabelecemos também, fomos é, intermediários de um acordo junto à Biblioteca Nacional para a digitalização do jornal de maior longevidade aqui da região, que é o Jornal A Tribuna. Né? Tem mais de 125 anos aí de, de de trajetória, e hoje já temos mais de 620 mil páginas do Jornal Tribuna já disponibilizados na Hemeroteca Digital Brasileira, graças a esse acordo que a gente fez com a Biblioteca Nacional. São os anos 60, 70, 80 e 90 completos. Ainda tem muita coisa pela frente, temos outros jornais importantes, estava até comentando aqui antes de começarmos, do Jornal Cidade de Santos, do Jornal O Diário, Sim. que foi um jornal importante, e fora vários outros à noite, é, Gazeta Popular, temos muitos jornais, o próprio Boqueirão News, tem um jornal, que Legal. também é um jornal antigo, o Jornal da Orla, toda, toda esse, essa massa é, de periódicos, inclusive as revistas, né, colocamos a Flama, a Fita, a Flama foi uma revista importante, começou nos anos 20 terminou nos anos 50, a Fita dos anos 10, enfim, todo esse repositório está sendo preparado, para acesso público e gratuito. né? Como é que se é, dá o processo de digitalização? Certo? Ele é muito simples. A, a, a gente, Na época que a gente fez a primeira a primeira etapa, que resultou nessas 600 mil páginas, nós alugamos um equipamento profissional, que é um equipamento bem caro, custa hoje quase 200 mil reais um equipamento desse, mas a gente alugou e, e promoveu a digitalização com esse equipamento alugado. É, em 2019 ainda, enquanto eu era diretor da fundação, eu comecei a correr atrás de recursos para a compra de equipamentos. E obtive êxito em duas fontes, uma no Ministério Público Sim. e a outra junto com a deputada Rosana Vale, que indicou uma emenda parlamentar para a compra do equipamento. O do Ministério Público já foi comprado, já está na Fundação Arquivo Memória, esse equipamento. A Fundação e o Instituto estão celebrando também um termo de cooperação técnica para que o Instituto conduza esse processo, continue conduzindo o processo porque a fundação também não tem um, um corpo de RH para isso, então nós estamos entrando com a parte operacional e a fundação com equipamento, que aliás fui eu que consegui o recurso Sim. lá atrás, e, e o da deputada está hoje já em licitação dentro da Secretaria de Cultura, até porque boa parte do acervo é da Hemeroteca Rodão Mendes Rosa, que é da, da Secult, mas também esse equipamento também virá em, em termos de comodato para o Instituto, e a gente vai centralizar essa operação lá no prédio da humanitária. Já estou com a coleção do Cidade de Santos já postos. Já tem uma equipe esperando ansiosamente <risos> esses equipamentos para a gente começar esse trabalho. Que legal. Só que é, a gente precisa é, custear, né? a gente precisa bancar essa, essa operação, porque eu tenho, que comprar, eu tenho que pagar o seguro do equipamento, tem, tem a claro. despesa de energia, eu tenho os funcionários que vão trabalhar, eu tenho uma série de despesas. São funcionários do Instituto. São é. funcionários que nós contratamos pelo Instituto, a operação é nossa. E, e são recursos que nós não temos. Então, o é, um ano passado a gente fez um projeto pelo PROAC, do Governo do Estado de São Paulo, eu tinha certeza de que nós seríamos contemplados, mas infelizmente não fomos. Então, a gente teve que achar um plano B, e o plano B foi juntar a sociedade. A gente acabou criando um projeto que envolve as empresas, né, as pessoas que entendem que essa é uma missão importante para a cidade. Volto a dizer, é, não é um projeto que as pessoas vão ter que pagar para acessar, é uma coisa que as pessoas vão ter uso gratuito e você não imagina o quanto de coisa interessante e bacana você vai poder é, correr atrás disso. Então a gente fez uma campanha chamada 100% né? Eu até brinquei porque é 100%, então 100% Uhum. Então, cada empresa vai, vai assumir um compromisso conosco por dois anos, que é o tempo que nós pretendemos executar essas duas milhões de páginas, é, são 24 meses, e cada empresa aportando míseros 200 reais. Eu acho que 200 reais não pesa para o empresário, e claro, não estou dizendo que uma bombonière da esquina, mas eu estou falando de repente de, uma, de um terminal de, de cargas do Porto, ou um grande construtor, ou muitas empresas da área de saúde, da educação. Sim. Então a, a, a ideia é juntar essa tropa, essas 100 empresas em torno dessa missão. E enfim, é, a gente vai dar o pontapé ponta inicial em dezembro mas em função é, das festas e final de ano e, e um monte de coisa a gente está finalizando agora o processo de formatação para receber esse recurso e eu devo ir para a estrada a partir de amanhã já botar debaixo do braço a pastinha e bater em porta em porta, porque eu já estou acostumado com isso Fico. eu já virei o maior pedinte da cidade porque a gente pede para uma causa que é uma causa muito difícil, né porque é, a, a história, a valoração da nossa história, da nossa identidade cultural é uma luta importante, mas é uma luta que as pessoas não valoram. né? As pessoas gostam, curtem, pô, que legal a história e tal, mas na hora de, de colocar cinco reais assim, de ajuda, as pessoas têm uma eu certa digo, resistência. não ajudariam? Não, a gente vai buscar todo mundo. É, veja bem, a gente tinha até uma ideia inicial antes dos 100% a ideia era envolver só as universidades, até porque eu entendo, é um, é um entendimento meu, de que o grande beneficiário de um projeto como esse são os pesquisadores, são os acadêmicos. Todo mundo faz um TCC, todo mundo faz uma tese de mestrado, de doutorado, e todo mundo precisa de referência histórica para suas, seus trabalhos. Então, acho que seria justo é, que os meios acadêmicos universitários colaborassem claro. com, esse, com esse processo. Só que se eu fosse envolver só as universidades, ficaria quase que dois mil reais por mês para cada uma. Não é, não é muito dinheiro. Mas a gente entendeu também que as empresas, elas também têm outros compromissos. Não é só... A gente tem a tendência de Mas a gente... Beija, ach... ou, Sérgio, deixa eu te interromper antes de passar para o Fernando por um aspecto que me chama a atenção. Uh, no passado, uh, o arquivo do jornal A Tribuna, que funcionava ali na... na... No prédio mesmo, na João Pessoa. Antigo, não, só que na parte de, na trânsito, parte de trás. Na General na Cão, na é, verdade, é, verdade, é verdade. Isso já há muitos anos. Sim, sim, sim. Né? E certamente pessoas da minha idade, da minha geração, aonde lembrar disso. Né? O, o arquivo do jornal da tribuna era muito requisitado e muito procurado pelos estudantes. Sim, estudantes sim. secundaristas, ginasianos e tal. Sim. É, funcionava como se fosse uma biblioteca pública, né? uma biblioteca municipal. Um local muito agradável, amplas mesas, enfim, com toda a estrutura. E as pessoas que tivessem interesse, faziam, um, um, compravam xerox, mandavam xerocar, Sim. gastavam lá, acertavam, um, meramente um preço de custo. E funcionava muito bem. É, eu acho que não seria diferente quer dizer, nesse processo todo, ainda mais com a internet. E me parece que os grandes interessados nisso, em preservar, é exatamente o próprio veículo. Sim. Eu não sei se o Grupo Folha, que editou Cidade Santos, se a própria Grupo Tribuna, enfim, entre outros, não poderiam é, viabilizar recursos, ou pelo menos por meio dos seus anunciantes, fazer uma vinculação, uma parceria. A Tribuna tem colaborado bastante conosco no sentido de, de difundir esse trabalho todo. Né? É, a Tribuna, boa parte já está sendo digitalizada por por microfilme, que boa parte da coleção já estava microfilmada, mas quando a gente fala dos outros jornais, eles são jornais que já não existem mais as empresas, tipo, ó, tirando a Folha de São Paulo, que cá para nós a gente sabe que o interesse da Folha pelo jornal era pequeno, né? eles não têm nenhum interesse de difundir de, de isso aí. Então não vou ficar também é, gastando minha energia em algo que uma luta que não vai, não vai vingar em nada. E os outros jornais todos não existem, o Diário dos Diários Associados não existe mais, a Gazeta Popular não existe mais, o Cidade de Santos do século XIX não existe mais. Se você pegar essa massa, eu vou dizer que pelo menos umas 800 mil páginas são jornais extintos. Né? O então você... O poder público teria que prever isso no orçamento, e é complicado, a gente tem uma dificuldade muito grande em relação ao poder público, do entendimento deles, do investimento nessas áreas. É, é aquela coisa, Chico. Mas, como é, os estudantes da rede municipal, da rede estadual, recorriam muito ao arquivo do Jornal da Tribuna, na verdade, aquilo funcionava em apoio aos estudantes da rede pública, Eu sei, Chico, mas eu não gosto de tapar o sol com a peneira. Eu trabalhei no poder público, eu sei da dificuldade que é. Por exemplo, a hemeroteca da, da Secult, que é do governo, sim. o governo poderia ter o interesse de comprar o equipamento e promover isso, mas tem outras prioridades. E eu fui ao longo dos anos enxergando dessa forma que o poder público não tem esse olhar para esse segmento. Ah, peraí. Né? É, que é a realidade, ah, é a realidade. Ah, porque a prioridade deles acaba sendo saúde, educação e outras coisas. Ah, então acaba ficando para trás. É, é, então enquanto é só, eu... só que saúde, educação e segurança, nós ouvimos essa conversa, o Sérgio, a décadas. Sim, Saúde e educação. E a saúde não funciona, a educação não funciona, a segurança não funciona, pouca coisa funciona. Mas, desculpa... Temos que investir em saúde, educação, ação social. E o que é que se vê objetivamente, concretamente, na área da saúde? Os mesmos problemas de sempre, há décadas se arrastando. E nada, tudo justifica. Saúde, educação, segurança ação social são as prioridades, e com isso você não investe em absolutamente nada. E Sim. também não investe direito em educação, saúde, ou seja, é tudo por custeio. Não, certo? Eu... Nós sabemos que é para pagar a folha de pessoal e o custeio básico, é isso. 95% do orçamento vai para isso, não sobra nada para investir, não é difícil. Eu, eu entendo isso, eu concordo contigo plenamente, mas assim, eu já aprendi que assim, é uma luta que vai só me desgastar. Então, assim, a, gente, a, a gente assumiu o <risos> compromisso... É, veja bem, a gente não ganha nada a gente, o Instituto Histórico e Geográfico não oferece um único centavo com esse projeto porque a gente entende que é a nossa missão estatutária eu falo muito assim é, ser idealista é difícil mas a gente, mas a gente persiste porque assim se, se, se não tiver alguém que impunha essa bandeira, ela vai ficar largada. Ah, né? ninguém vai, ninguém vai Só que no, na ponta final, quando tiver tudo pronto, muita gente vai fazer uso, muita ah. gente vai se beneficiar. E é isso que a gente tem. A satisfação, o ano passado, me lembro de alguns pesquisadores que terminaram o trabalho dos acadêmicos, é, postaram nas suas redes sociais, olha, eu terminei o trabalho e postava fotos de páginas é, é, printadas da tela da biblioteca digital. Ou seja, já fazendo uso do nosso trabalho. Então, acho que não existe satisfação maior que isso. Ah. Agora, isso custa dinheiro. Ah. E com o poder público, dificilmente, apesar de eu ter conseguido alguns recursos com os vereadores, mas para outro projeto. Até porque nós temos dois ah. projetos estruturantes. Ah. Um é o um museu e o outro é a digitalização. Ah. Para a digitalização, a gente quer envolver a sociedade através dessa campanha. Para o museu, existem outras, outros caminhos interessantes. Muito bem, 100%, 100%, 200 reais por mês de empresas aí, ou seja... É, com boa vontade se consegue. Eu queria chamar o Fernando agora. Fernando, desculpe, acabamos monopolizando, mas o, o tema vale a pena. Fernando, por favor. Sem dúvida. O Sérgio é um batalhador e um amante aí da história de Santos. E, obviamente, é importante, é fundamental até para a gente ter aí, para as futuras gerações, saber um pouco do que hoje, que, por exemplo, a gente está discutindo, é que lá atrás muitas pessoas resgataram a história, da cidade e hoje é possível a gente discutir conhecer algumas peculiaridades algo algo interessante sobre a cidade e é claro sempre tem alguém para dar continuidade isso é fundamental aí sucesso também nessa empreitada e falando do museu o Sérgio da última vez falou a perspectiva do, da, do museu aí especialmente para entrega aí neste ano não sei se está possível se não é possível dentro do cenário como é que estão os preparativos aí da eventual criação aí e entrega desse museu aí tão aguardado, que Santos merece um museu ao nível, em razão da sua história, da sua importância no contexto nacional. Não, e o que você falou é super importante, é lamentável, até inaceitável que a terceira cidade mais antiga da história do Brasil, que é São Vicente, Olinda e depois vem Santos, né, não tenha um espaço onde possa difundir todas essas histórias né, seus acervos hum. seu, os seus grandes personagens a gente assumiu esse compromisso a gente resolveu fazer isso dentro do Instituto Histórico Geográfico no nosso casarão que é um casarão pa, de, é, tombado pelo patrimônio é uma edificação de 1886 é uma edificação que muita gente fala assim Sérgio, mas lá acaba sendo muito pequeno para o museu Eu falo assim, Olha, primeiro, é, hoje em dia com a tecnologia você não precisa de espaços muito grandes e segundo a gente sabendo também que também nesse segmento é, o olhar da, de investimento público ele é muito pequeno, você precisa criar mecanismo de sustentabilidade. Então não adianta, seria maravilhoso o museu da cidade ser no com de Carrosa, seria lindo. Frente ou para o mar, mas e aquele tramborho? Quem é que ia é bancar a climatização, manutenção? É, então assim, você, você fica insustentável, você cria uma autossustentabilidade e você vai acabar ficando refém do recurso público, como é, por exemplo, a, o Museu do Café, que é recurso do governo do estado. O orçamento do Museu do Café é de 3 milhões e meio de reais. O município não tem condições de repassar 3 milhões e meio para o museu. Então, a gente vai fazer uma coisa muito mais, é, mais controlada do ponto de vista dessa auto-sustentabilidade. É, já avançamos muito, nós já conseguimos comprar vários equipamentos. Um, a, quem for ao casal do Instituto já vai ver um, um cenário completamente diferente. Mas ainda tem um grande desafio: o maior desafio é o restauro do imóvel. Claro. Até porque tem alguns desafios muito grandes ali, que é o telhado, vamos precisar recompor o telhado original, isso vai custar, a gente ainda tá está no processo da, da, da, de arquitetônico, de projeto, mas acredito que entre 4 a 5 milhões de reais para a gente deixar aquilo nos trinques, 0 assim, quilômetro, para a gente poder cortar a, ficha, a, a fita. É, a ideia inicial era inaugurar isso no, na ocasião do bicentenário, no dia 7 de setembro desse ano, mas aí a pandemia atrapalhou, muitas, muitas intercorrências é, nos atrapalharam, então a gente, a gente mudou essa meta para final de 2023. Uhum. Sendo que, volto a dizer, o maior desafio é obter esse recurso de, 3, de 4 a 5 milhões de reais. Aonde buscar? Nós temos várias alternativas. Né? Nós temos a venda do nosso potencial construtivo, que é um mecanismo importante é, que está previsto na legislação. Aliás, nessa revisão da lei do uso e ocupação do solo, há um ponto nevrálgico importante que eu estou pegando no pé da prefeitura para que haja um dispositivo que beneficie o patrimônio histórico. É, que é uma discussão bem longa, há também a possibilidade de leis de incentivo, que não é a primeira, é a nossa terceira opção, e tem a primeira opção, que é o nosso plano A, seria buscar esse recurso junto ao Ministério Público, porque o Ministério Público tem recursos suficientes para isso, é, o Ministério Público pode investir dentro do casarão do Instituto, porque é um, uma instituição sem fins lucrativos, de interesse público, é um imóvel tombado, é um imóvel que vai ter um uso para algo para a sociedade, que é um museu, então assim, nós vamos buscar esses caminhos. Talvez seja necessário, e a gente já está se especializando nessa coisa de fazer campanha, de buscar o apoio da sociedade, de fazer um abaixo-assinado, de coletar assinaturas, adesões, porque ali ter, no Brasil existem muitos canais de recursos. O que você tem que fazer é um bom projeto, uma justificativa, lastrear é, tecnicamente bem esse projeto e conseguir um apoio político institucional. Da, dos, dos, dos entes políticos mas principalmente da sociedade porque se a sociedade apoiar e os agentes políticos estiverem junto a gente tem os, os é. argumentos para chegar no ministério público ou qualquer outra fonte de financiamento e obter mas por exemplo, o próprio potencial constitutivo já resolveria alternativas existem existem vários. o que a gente precisa agora, eu até falei lá pro pessoal do Instituto, assim, precisamos concluir o projeto de restauro. Ah, sem, sem isso não adianta, não tem o que vender, né? não tem o que mostrar. Então nós estamos agora focados na, na conclusão do projeto de restauro para finalmente avançar e buscar o dinheiro. Então nós estamos hoje com duas frentes: museu e a digitalização. Muito bem. Senhor João, peço a sua licença, nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias.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 Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, manhã de notícias desta terça-feira, 25 de janeiro. E hoje recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da Boc News TV, o colega jornalista e presidente do Instituto Histórico Geográfico de Santos, Sérgio Williams. E agora, Sérgio, eu queria chamar o colega jornalista Celso Bernese, que vai nos trazer a previsão do tempo para hoje. Seja bem-vindo, Celso. E agora, CELSO GELÍZES! O aumento DO TEMPO Olá, amiga, olá, amigo! Mais um dia de muito calor em todo o estado de São Paulo. Até 38 graus em algumas regiões do interior e do litoral, por causa de muitas nuvens e névoa, vamos ter temperaturas menos elevadas. 30, 32 graus é um clima abafado, com a umidade do ar elevada... Clima abafado, nuvens escuras vão se formar. Hoje, maior facilidade para chuvas e trovoadas isoladas à tarde nas praias de São Paulo. Na capital, 34 graus. No dia do seu aniversário, a cidade terá chuvas fortes isoladas durante a tarde. Situação de instabilidade que vai aumentar a partir de quinta a sexta-feira, com avanço de frente fria, que vai chegar a São Paulo e vai trazer um alívio nesse calorão que está fazendo agora. Por enquanto é calor. Hoje, amanhã... E quinta-feira também. Depois, muda o tempo, alivia esse calorão. Não tem frio, não, hein? Esqueça do frio, mas dá uma boa refrescada nesse calorão que está fazendo. O aumento tempo. Muito bem. É, muito obrigado ao colega jornalista Celso Vernizzi, sempre muito preciso nas suas previsões e com dicas valiosas. Para os nossos amigos internautas neste tempo tão tão difícil, a temperatura um calor tremendo. Daqui a pouco diminui o calor, começa a esfriar, chove, é difícil. Santos vive uma temperatura muito estranha, né, Sérgio? Mas de qualquer maneira, estamos agora, Sérgio, aqui num ano especial, 2022, 200 anos da Independência do Brasil, 100 anos agora da Semana de Arte Moderna, mês que vem. Sim faremos 100 anos também, uma comemoração da a, a Revolução Cultural que se implantou no Brasil é, em, em 1922, 100 anos, portanto, agora da, da Semana de Arte Moderna, mais 200 anos no dia 7 de setembro. Como é que você está acompanhando aí, as comemorações, as festividades para esses 200 anos, Sérgio? Eu acho que assim, é, está muito tímido, né? o próprio país é, tem apresentado poucas ações aí, mas enfim, vamos, vamos aguardar. Eu sei que o Museu de Ipiranga está aí no processo de restauro para ser reaberto, foi feito aí um esforço geral para poder trazer o Museu de Ipiranga de volta. Eu sinto muito, assim, em relação à Praça da Independência, nosso monumento, Sim. que é o, nome, é o nome até pomposo, é Monumento em Glorificação aos Irmãos Andrades. Okay. esse é o nome original do monumento. E ele vai completar 100 anos, né? porque ele foi inaugurado no 7 de setembro de 1922. Uhum. E outros monumentos da região foram inaugurados na mesma data, como por exemplo os monumentos da Serra do Mar. Né? Estou falando do Pouso Paranapiacaba, Rancho da Maioridade, Cruzeiro Quintista, Padrão Lorena. E eles estão sendo restaurados, nesse exato momento que nós estamos falando, eles estão sendo restaurados é, pelo Governo do, do Estado. Visando... Aliás, por uma concessionária que assumiu lá o Caminho do Mar. Ah. Eu, eu sinto muita falta, eu acho que a prefeitura deveria pensar, né, que agora, assim, em cima da hora, não dá para fazer uma coisa mais apurada. Eu, eu, acho que o, eu acho que o monumento merecia aí um tratamento claro, especial para claro. esses 100 anos do uma monumento. recuperação. Né, e os 200 anos da independência do Brasil. Né. Vai haver algum ato, alguma coisa? Tem, tem que Provavelmente sair. sim. Eu até queria aproveitar essa oportunidade, porque eu Por acabei não. de receber do meu querido presidente do Conselho do Instituto, Zé Geraldo, é, confirmando que amanhã, às 17 horas, eu convido todo mundo que está aqui nos vendo. Amanhã é aniversário de Santos. Aniversário então. de Santos, amanhã às 17 horas, o Instituto Histórico Geográfico de Santos, junto com o Movimento Promemória de José Bonifácio, Sim. nós vamos fazer um abraço simbólico ao Monumento da Praça da Independência, Olha aí. É, alusivo realmente a esses 200 anos da independência do Brasil. Eu sei que nós estamos em um momento de, ainda de não aglomeração, então a gente vai fazer um evento mais, mais simbólico, mais, claro. é, para celebrar realmente esse ano do bicentenário, mas de qualquer forma o Instituto está aí se esmerando e, e, e vai tentar fazer o que dá para fazer, até porque, eu, como eu disse, a, o nosso, a nossa instituição está passando por uma reforma estrutural nós estamos construindo agora um banheiro acessível, nós estamos fazendo pequenas reformas esperando a grande reforma, então não dá para fazer nenhum evento Sim. dentro da nossa casa. E existe uma comissão municipal né, que cuida especificamente dos festejos do bicentenário, que é composta por várias entidades, incluindo o Instituto Histórico, e existe uma outra comissão do Bicentenário dentro do Legislativo de Santos, Sim. que é presidida pelo vereador Ademir, Ademir Prestano. Então, assim, eu, eu acredito. Devia juntar toda, toda essa força aí. Devia né? todo mundo juntar e, e, fazer, e um, fazer uma coisa em comum. Vocês vão, de certa forma, dar o um pontapé aí da, da, da, amanhã neste ato público, né? É um ato é. que não é oficial, ele, ele é chancelado, ele tem o ah, apoio é. da comissão. Mas é um ato do, da sociedade civil, né? E, Por gente, isso que eu falo, viu, Chico? É. A sociedade civil sim tem que arregaçar as mangas, Ué. porque a gente não pode esperar que o poder público venha e faça as coisas que a gente sabe que não vai fazer. Deveria fazer, deveria apoiar, não. deveria é, subvencionar, mas não faz. Então, se a gente for esperar isso, a gente não faz nada também. É. Então, vamos correr atrás é. e quem acredita nessa, nessa proposta, que esteja conosco. E lembrando que o tempo passa muito rápido. Daqui a pouco está aí 7 de setembro e precisamos ter, realmente, marcar essa data. Fernando e Maria... Amanhã, então, temos essa atividade, hein, na Praça Independência, em primeira mão, o Sérgio traz aqui essa notícia, por intermédio Sim. do Zé Geraldo Gomes Barbosa, de que amanhã é um ato público na Praça Independência, um abraço simbólico ao Monumento dos Andrades. Exatamente, Chico. Uh, na semana passada, até, eu consultei até o Sérgio também, que sempre trazendo informações muito importantes, né? Uh, pra, até para a gente pautar a edição... De aniversário do Boc News, acabei percorrendo, assim, revisitando vários pontos que tem uma ligação, obviamente, com o de Santos, com a, a, a, em relação ao bicentenário da independência, e realmente fiquei espantado aí com algumas coisas que, nem o Sérgio falou, que, de certa forma, de forma geral, o patrimônio até que está. Tá, algumas coisas estão melhorando, a gente vai ter a entrega do Outeiro de Santa Catarina. Que depois de muito tempo fechado, né, até com, com roubos, invasões, né, então, enfim, é um espaço que vai ser resgatado, que é importantíssimo. A inauguração será na sexta-feira. Mas, por outro lado, também eu vi algum tipo de abandono. Por exemplo, a, a própria Praça Rui Barbosa, que tem lá a homenagem ao Bartolomeu do Guzmão, vai completar 100 anos também. O Sérgio até lembrou essa. Aí tem a imagem aí. Obrigado, Felipe. Infelizmente. Uh, você tem, não sei se dá para visualizar, a, as placas foram furtadas, né, as placas provavelmente de bronze devem ser, né, furtadas, você vê o mato meio alto ali naquela região também, enfim, é uma, é, uma, é uma realidade. E na Praça Independência também, que tem em 1972, inclusive uma placa lá também colocada, Uh, eu não me lembro exatamente, pelo general da época, né? vivíamos num período militar, obviamente, dentro das comemorações dos 150 anos também, uh, ali a gente percebe também que há uma necessidade de melhor recuperação da praça. Abusos de ciclistas, né, que fizeram ali o traçado, efetivamente, e os, os ciclistas abusam, infelizmente, até, até fezes foram encontradas ali, eu, eu presenciei porque eu tirei foto né, ali, em plena Praça Independência. Né? Enfim, é uma realidade que precisa, atenção, o um mato crescendo, algumas pedras soltas, mosaicos soltos, enfim, ali é o um grande cartão de visita de grandes manifestações. Só para ilustrar aí essa situação e dois exemplos aí, porque como a gente vai em loco, né, o Panteão dos Andradas, por exemplo, o horário é até 5 horas da tarde. Eu fui em várias ocasiões, Antes das assim, cinco, fechado, né? enfim, seria um patrimônio, né? porque fechado às cinco horas da tarde, a cidade é cheia de turistas também, então como exemplos nesse sentido que a gente pode ilustrar. E aí, completando isso também, agradecer o Davi Carreira, que ele coloca aqui um excelente tema que está sendo abordado no programa de hoje, a impressão que temos é que muitas da cidade fazem pouco caso da história tão rica. Santos já está perdendo terreno para outras cidades atentas pouquíssimas pessoas defendem esse tema e assistimos o que está acontecendo com a cidade basta andar pelas ruas enfim, são ah, os internautas aí referendando a importância da gente valorizar a nossa história, e Santos dentro do contexto obviamente dos 200 anos do bicentenário, tem uma história fantástica aí, que precisa ser resgatada ainda mais valorizada até para fins políticos, né? se a gente pensar nesse sentido Bem, obrigado e ao Davi Carreira pela participação. Não, o Fernando bem lembrou aí também do centenário do monumento ao Bartolomeu de Gusmão, que aliás ele, ele foi inaugurado no, no, em 22 porque ele atrasou bastante, né? Ele era para ter sido inaugurado em 1915. E é uma obra de Lorenzo Massa, que é o mesmo escultor do Brascubas na Praça da República. E nós também temos o centenário da Bolsa do Café, que também foi inaugurado em 22. Isso. Mas a Bolsa, exemplo dos monumentos da Serra, também acabou de passar por um restauro. É. Então tá sem. Assim, aí tem a, ela, o dinheiro do governo do Estado. É governo do Estado, e a, e a concessionária do, do, da Serra é, também acaba sendo uma contrapartida do, do concessionário. Claro, claro. Aqui a gente tinha que fazer a lição de casa, mas enfim. É, eu volto a dizer assim, o Instituto Histórico e Geográfico, uma instituição que fez 84 anos Agora é dia 19, tem essa missão, tem essa prerrogativa de cuidar desse, da história, e não só cuidar, mas compartilhar a história com as pessoas. O que o internauta falou que ela é triste ver uma cidade com tanta história, a gente precisava dividir mais, compartilhar mais. E justamente essa é essa a nossa grande tarefa. O museu vem pra, com essa grande missão, a missão de realmente espargir todo esse conhecimento através de um mecanismo é, de interação. A gente quer um museu onde as pessoas entrem lá e, e vivenciem experiências. É não é simplesmente entrar, olhar um objeto e saber a história, não é. É, é, é interagir, é ter monitoria é, divertida, é o cara passar uma tarde agradável, enfim, aprender as histórias da cidade, porque nós somos uma cidade que gozamos o privilégio de termos tantas histórias, hum. tantos pioneirismos tantas coisas interessantíssimas que a nossa história, eu poderia ficar uns três dias falando aqui direto sobre as curiosidades da história de Santos. E a questão da digitalização nos ajuda muito. Eu vou fazer um pequeno spoiler aqui, eu estou para lançar meu quinto romance histórico, também baseado também em coisas aqui da cidade, embora seja um livro que vai extrapolar Santos, vai para outros lugares, que foi a, da visita de D. Pedro II a Santos em 1846. Isso aconteceu no mês de fevereiro e tem tantas coisas que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida sobre essa, viagem, essa, essa passagem dele aqui, que eu percebi que eu só tive conhecimento disso graças à digitalização. Sim. Porque são informações que estavam no jornal carioca chamado Jornal do Comércio, que estavam escondidas, porque assim antigamente os grandes historiadores do passado, os meus antecessores, o Lau Rodrigues, Costa Sobrinho, Francisco Martins dos Santos, Alberto Souza, eles não tiveram o privilégio que eu tenho de ter tecnologia nas mãos. Então eles tinham tipo, que ter... É pesquisador raiz. Tinha que ir lá no jornal, virar página por página, ler linha é. por linha. E escapa, é muito difícil, é muito trabalhoso. A gente hoje, com a digitalização, você digita uma palavrinha-chave lá e o sistema busca para você. Então essa facilidade vai nos permitir a descobrir coisas que a gente nem imagina da nossa história, né? Personagens que por aqui passaram que a gente nem imagina. Então isso é muito, é muito é, regozijante, né? Poder trabalhar com isso e, e, e dar esse nosso quinhão de contribuição para a nossa sociedade. César, você falava do, do, do museu e o museu realmente é a grande é a grande obra. Acho que tem que ter um empenho de toda a sociedade, do, do, dos empresários, porque realmente é exatamente onde vai ficar registrada ah, ou tantas e tantas gerações futuras da história de Santos. Você falava que o grande projeto é, é, é a restauração do telhado. Como Esse falou, é o maior, o maior desafio, sim. É o maior desafio. E a climatização? Não, a climatização está no escopo do projeto. Está andando. Está. Existe... Tá, mas, mas é um... É, é, é... É na tua parte ele tu, é iria junto com o telhado não, né? o telhado o te, não, não, você tem que fazer a climatização praticamente em paralelo pois né é. porque você vai ocupar partes do forro né? até porque essa climatização era central a gente não vai fazer por máquinas ah. a gente quer fazer uma climatização central então com dutos a casa vai ter que passar por uma repaginação completa de estrutura elétrica, hidráulica e é isso tudo que custa 4 a 5 mil ah sim, certamente a gente fez um pré cálculo, dá mais ou menos isso então, assim, não é um absurdo. Ah, oh, você vê o Outeiro de Santa Catarina, está sendo é, resgatado aí. Pelo que eu soube, foram investidos lá 3, 3 milhões e meio, 4 milhões de reais no Outeiro. Ou seja, dinheiro tem. É que, é que assim, a gente precisa do projeto primeiro. Não adianta, a gente fala do valor, do desafio, mas a gente precisa do projeto. Se tiver o um projeto, é botar ele debaixo do braço e correr atrás. Temos todas as condições. Só que é importante que a gente tenha o apoio da sociedade, o apoio do poder público, eu estive eu tive falando com o prefeito Rogério Santos sobre a questão do museu, ele se colocou à disposição, de, primeiro, de reconhecer o museu de, do Instituto Histórico como museu oficial da cidade, inclusive isso está no PPA do plano de governo dele, está no, pontuado no PPA, nós já estamos até aumentando a nossa participação em termos de subvenção para a gente poder avançar em algumas coisas, mas é um caminho ainda inicial, é um caminho muito inicial ainda, nós temos muito a avançar. E nós vamos avançar. O negócio é não ter pressa, é fazer a coisa direito, né? para não ter que fazer duas vezes. Sim, sim, porque Você vê, às vezes, se você faz lá uma obra pública, faz rápido, daqui a cinco, seis anos, você tem que refazer a obra, porque você fez atropelado. Sim. Vamos fazer a coisa com calma, porque a gente já esperou tanto tempo, né? esperar um pouquinho mais não, não, não vai morrer. Não. Sérgio, eu peço a sua licença, nós vamos para mais um rápido intervalo, e no próximo bloco vamos falar sobre literatura, falar sobre as... É, livros que o Sérgio produziu, outros projetos que estão aí, outros que estão no prelo. Ah, voltamos já com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Estamos apresentando o Jornal em Foque, Manhã de Notícias. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia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 o colega jornalista Sérgio Williams, que é o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Santos. E, recentemente, o Sérgio lançou um livro sobre a Associação Comercial de Santos, um livro de grande, grande sucesso e de grande importância, que retrata a história, importante história, da Associação Comercial de Santos. Tivemos também, recentemente, um outro, eu queria, depois que o Sérgio até comentasse, aliás, ele estava presente lá na, na tarde de autógrafos, um livro sobre o empresário Lupercio Mussi, que, aliás, era o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Santos, o Sérgio era o vice, e que o Lupercio, o saudoso Lupercio Mussi, faleceu recentemente, e o Sérgio assumiu aquela tarefa de tocar, e tocar muito bem o Instituto Histórico e Geográfico de Santos, mas o Lupercio também foi homenageado é, com um livro que conta a sua trajetória de vida, enfim... É, livro que foi produzido e escrito por um colega jornalista, José Carlos Silvares. Parabéns ao Silvares, parabéns ao Sérgio pelo livro da Associação Comercial. Mas conta um pouquinho do projeto da Associação Comercial, Sérgio. Desafio, porque a Associação Comercial me chamou aos 49 do segundo tempo, já é faltando poucos meses para, para os termos dos 150 anos com, com essa necessidade de ter esse livro. Mas como eu já tinha a história da associação muito já guardada aqui na minha, no meu HD interno, né, para mim não foi muito complicado. E eu também, porque eu faço diagramação, então acabei fazendo todo o pacote, pesquisa, texto e a própria diagramação. Só não fiz a parte em inglês porque não é minha praia. Mas foi um prazer, foi uma grande honra escrever a história de uma instituição tão importante, da cidade, eu gosto muito de brincar com o Mauro Samarco, o atual presidente uhum. que eu falei que ele tem um dos cargos mais importantes de Santos, né junto Sim. do provedor da casa Isso. e do presidente da comercial e o prefeito, para mim são os três cargos e o presidente do Santos Futebol Clube é, eu, é, exatamente, <risos> o presidente do Santos Futebol Clube são os cargos mais importantes da cidade e realmente a Associação Comercial tem uma, uma presença muito marcante na história da cidade desde a sua criação, em 1870, foi uma instituição que liderou um processo de desenvolvimento muito em função do café, até porque a Associação Comercial foi criada por cafeicultores, né, por comerciantes do café. Então foi um grande prazer ter desenvolvido esse trabalho lançado aí em dezembro do ano passado. Né? E em termos de literatura, eu já estou indo engatinhando para o... Enga né, pro meu engatilhando hein, engatilhando para né, né, o meu quinto romance bom. histórico né é, comecei lá com pelas curvas estradas de Santos 2008 Bondos de Santos 2009 Jacinto sação do Cai santista 2011 sua majestade mais bela em 2017 e agora vou vou lançar um chamado minhas aventuras ao lado de um jovem imperador que conta a história da primeira viagem de Dom Pedro II pelo Brasil, Sim. quando Dom Pedro II tinha 20 anos de idade. E esta viagem, ele passa por Santos, em fevereiro de 1846. E, aliás, estou preparando três artigos sequenciais na minha coluna do jornal da Tribuna, para dar um spoiler dessa passagem dele, porque tem coisas Legal. interessantíssimas, como, por exemplo, o fato de Dom Pedro II ter feito amizade em Santos com um anão um anão que era um exímio pescador. Né, e foi uma figura assim, interessantíssima, e além de pescador ele era ator também ele, ele encenou para Dom Pedro II e Tereza Cristina no Teatro da Cidade então são coisas curiosíssimas da história de Santos que nunca ninguém falou então, e até comentei contigo que em função do privilégio de ter a digitalização hoje a gente acaba tendo acesso a essas informações primárias tão claro, importantes claro, sem dúvida nenhuma e, e além disso, dessa produção intensa aí do, do Sérgio Williams como escritor é, da Associação Comercial também, dos 150 anos né, dessa, dessa importante instituição da nossa cidade, também houve o lançamento agora do livro sobre o Lupercio. Né? Você Sim. conviveu alguns anos com o Lupercio, né? Sim, o Lupercio. Lupercio juntos, enfim. Eu até brinco assim: o Lupercio era um irmão mais velho para mim, né? Porque a gente compartilhava dos mesmos ideais, a questão do Museu Histórico dos Santos foi uma ideia que nós compartilhamos juntos desde o início tínhamos uma luta, a gente queria inicialmente fazer esse museu na cadeia velha, na época existia até uma intenção do governo do estado em tornar a cadeia velha um museu Sim. histórico, que aliás não é uma ideia nova, desde os anos 70, viu uma Terezinha, lutou muito por isso, uhum. era para ser o um museu pedagógico dos Andradas, criado por decreto da década de 50 pelo governador Jânio Quadros, a cadeia velha era para ser um museu desde os anos 50, mas não aconteceu, e a gente acabou mudando o foco, depois pensamos em fazer num um anexo do Outeiro Santa Catarina, que é o marco inicial da cidade. Mas no final eu convenci o Lupercio de que a melhor saída era realmente fazer esse museu no Instituto Histórico Geográfico. E aí ap apresentamos uma proposta, o Lupercio assumiu a presidência, eu fiquei na vice-presidência, até por questões na época não podia estar é, tá como presidente. E depois a gente acabou trocando de cadeiras, né? Eu fiquei presidente e ele vice mas o Lupercio estava aí bem malzinho de saúde infelizmente acabou falecendo no ano passado eu acho que foi justíssima essa, essa homenagem é, porque o Luperce era um cara empreendedor, era um cara visionário, criativo, criativo tem coisas um interessantíssimas da história dele, e foi brilhantemente bem executado pelo Zeca Silvares, que é um baita amigo, é uma pessoa que também que trabalha com a história da cidade, é, é, é. já fez livro sobre a história da alfândega, fez sobre as, os, as naufrágios da na região, é. é uma pessoa que realmente é, que é tem um carinho muito grande né? pela história de Santos. Sem dúvida nenhuma, um abraço ao Silvares, um belo livro. Vale a pena esse livro que conta a trajetória, a importante trajetória do empresário Lupercio Mussi. Fernando de Maria, já estamos nos aproximando do final do programa, Fernando. Sim, Chico, só para atualizar aqui, a copinha, já 27 minutos, tá 3 a 0 para o Palmeiras. Nesse né? momento aqui, agora a parada para reidratação do atleta. fosse não famoso, fosse né? o Fernando, o nosso Fernando, além de um repórter muito, sempre muito atento, né? Mulher, eu, eu brinco dizendo que ele é o repórter número um da região, porque ele está sempre atento a todos os fatos, os acontecimentos e tal. É, brilhante, moderno, trabalhador. E. Mas é palmeirense também. Eita, vida, que nem minha esta, mãe. Esta, nem minha mãe tá? esta notícia ele fez questão de dar. Com alegria, um, com alegria. Com um brilho foi nos olhos, sorte. né, Fernando? Foi uma sorte, uma notícia verdade. que eu, eu já sabia também, mas eu me mantive aqui. É, foi, é. Reservadamente, né, sofrendo com esse resultado, mas reconhecendo, por outro lado, que o Palmeiras tem um grande time e sendo, de certa forma, jogando em casa, no Allianz Parque, com toda a torcida a favor. era é muito difícil para meninos de 15, 16 é... anos enfrentar essa barra e essa pressão. Mas, de qualquer maneira, Fernando, me permita agora, como santista, dizer que o Santos está cumprindo uma belíssima é campanha nessa Copinha. Claro. E o mais importante, mais importante que título, que o Santos já tem vários títulos da Copinha, né? mas é, ao contrário de alguns times que vão conseguir pela primeira vez, talvez. É, é, é, mas de qualquer, é, qualquer é, maneira. É, e que não tem Mundial, ainda é. É, é, que não tem Mundial. Mas de qualquer <risos> maneira. <O risos> Olha lá, hein? O importante para o Santos, viu, Sérgio, é que Você vamos, é, vamos revelar é grandes jogadores para o time principal. Isso é que importa. Fala, Fernando. Então, é só título de curiosidade, é, por exemplo, é, como que o Sérgio, obviamente, para pesquisar todos esses dados, essa informação aí, que ele obteve de Dom Pedro, eu julgo, que teve, criou uma amizade com o um Anão, à né, toa, uh, onde que ele consegue tantas informações, quais são os recursos aí, obviamente a própria fundação. Uh, uh, o Instituto tem material nesse sentido, mas qual é Para quem que se interessa conhecer sobre a cidade de Santos, a história da cidade de Santos? Então, Ouvi. Fernando, na verdade, essa informação não está em nenhum jornal da cidade de Santos, porque o primeiro jornal de Santos, iria é de 1850. Então, Pedro aqui esteve, nessa, nessa, nessa primeira passagem, em 1846. É, por que, que eu tive acesso a essa informação? Havia um jornalista, que era um correspondente do jornal carioca chamado Jornal do Comércio, que acompanhou essa viagem do Dom Pedro II pelo, pelo sul, pelas províncias do sul, passando por Desterro, depois por São Pedro do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, voltando por Desterro, para quem não sabe, é a atual Florianópolis. Tá? É, depois só ganha esse nome de Florianópolis só praticamente no, entre a virada do século 19 para o 20. E, e ele passa por Santos. Então é, esse correspondente, ele relata é, as nuances da, da passagem do Dom Pedro. E há coisas interessantíssimas né, ali. E eu eu volto a dizer, eu tive o grande privilégio de ter acesso a isso, porque, porque eu estou vivendo uma era tecnológica. Né? Então, é um jornal que já está digitalizado, eu coloquei palavra-chave, coloquei na cidade de Santos, e aí ele foi localizando as coisas e eu fui observando e achei essa história riquíssima em detalhes uhum. e, que, e que os meus antecessores, volto a dizer, os grandes, Olá Rodrigues, Francisco Martins dos Santos, Costa Sobrinho, eles não tinham como ter acesso a isso, porque assim, é, para eles terem acesso a isso, eles teriam que ir até o Rio de Janeiro, que era o oitavo repositório desse jornal, ter que entrar numa sala, pegar o jornal, folhear página por página, ler cada matéria, as letrinhas pequenininhas, no, no artigos longos, ou seja, é uma missão praticamente impossível. Então a digitalização proporcionou com que eu tivesse a prerrogativa de ter uma informação que é inédita, né? Eu voltar esses artigos, os próximos artigos da tribuna né, nessa viagem do Dom Pedro estarei publicando fatos históricos de forma inédita. Nunca foram escritos sobre isso. A própria chegada do Imperador Dom Pedro a Santos foi uma foi uma coisa cômica. Porque ele, ele chegou, é, o imperador ia um barco na frente, porque ele veio pelo mar, que avi antecedia, avisava a cidade: olha, o imperador vem aqui, che chega aqui no final da tarde ou amanhã de manhã. Então a população já se preparava para recepcionar o imperador. Ocorre que em Santos aconteceu uma coisa muito engra engraçada. A, a, a embarcação responsável por avisar ela quebrou no caminho. E a embarcação do imperador, sem saber, ultrapassou ela. Então, quando o imperador chega a Santos, ninguém está sabendo de nada e aí ele passa pela Fortaleza da Barra, que deveria, pelo protocolo, dar salvas de 21 tiros, quando passa o barco, os caras não entendem nada, eles só compreendem a situação quando eles veem o estandarte imperial no alto do, do mastro, e aí ele saem correndo para dar os tiros, 21 tiros, quando eles dão um tiro, a barca já está quase em Santos. Já. E quando ele chegou a Santos, tem outra situação engraçada, porque a população estava ensaiando, a recepção às suas majestades. Então, a todo mundo ensaiando lá, com roupa de sim, casa. Sim, sim. E o próprio jornalista ele escreve que quando a barca para na frente da cidade, que ele vê todo mundo saindo correndo, é, os mais pobres corriam para a praia, pra, entusiasmados pelo imperador, e os mais ricos correndo para casa para poder colocar uma roupa decente, para poder receber é o, o imperador legal. do Brasil. Então, assim, são detalhes que estão nos jornais, Dessa época e que vale a pena a gente hoje compartilhar com as pessoas, ah, porque são histórias da nossa cidade. Sem dúvida nenhuma. Está aí, olha aí. Portanto, amigos internautas, imperdível é, é, é, os, os próximos artigos do, do, do Sérgio Williams no Jornal da Tribuna. Sem é spoiler sim. É, a respeito da, da, dessa sim. visita do imperador. Sérgio, olha, nós teríamos muito a conversar, mas temos aí limitações de sim, tempo. Sim. Estamos chegando ao final, eu gostaria de agradecer muito a sua participação mais uma vez, a sua presença, desejar muita sorte na campanha 100% por Santos, que é uma campanha que eu acho que todos devem se, se engajar, é uma campanha que se justifica necessária. esse processo, essa campanha, em favor da digitalização dos nossos periódicos eh, históricos, Cidade de Santos, por exemplo, que eu tive o privilégio, o prazer, a honra de trabalhar como repórter durante uns bons anos da minha carreira, o Jornal Tribuna, o Diário, enfim, tantos e tantos jornais importantes da nossa Santos para ajudar os estudantes, para ajudar os pesquisadores, então é importantíssima, é um custo baixo, todos os empresários devem ajudar, devem auxiliar o Instituto Histórico Geográfico nessa empreitada e depois pensar no museu. Né? E o museu com as suas obras, reforma, sim, né? Sérgio? Sim, sim. Eu queria só apontar mais uma coisa em relação ao projeto Não. 100 para Santos. É, a gente tem que ver que é um projeto que tem começo, meio e fim. Ele vai ter um fim. Ah, são dois milhões de páginas. Na hora que a gente digitalizar tudo, acabou. acabou. Então, assim, é uma missão que se cumpre. Então, quem estará nos ajudando não vai ficar preso é, eternamente. Ah, claro, claro. É uma missão que será concluída e todo mundo ficará assim, todo mundo satisfeito. Se todo rapidamente em dois anos... Né? É, são dois anos. É dois anos né? A gente digitalizando 20 mil páginas por mês, a gente resolve a situação. E o museu é essa luta. É fazer, terminar o um projeto e começar a correr atrás. Fernando, tem alguma coisa a mais, Fernando, para encerrar? Eu acho, só Chico, só uma dúvida. Sempre se questiona. Amanhã, amanhã que esse programa vai ser, obviamente, vai ser realizado nesta quarta-feira, aniversário de Santos. Então, só para entender porque existe muita discussão sobre a data em si do aniversário de Santos. Uh, Sérgio, com a tecnologia que você falou, sempre se falou que uh, a data de 26 de janeiro, na realidade, foi uma uma jogada de marketing aí na época do, pelo ex-prefeito Davi Castrano. né? Uh, e aí sempre se discute precisaria ter pesquisas lá em Portugal, no Museu, se não me engano, no Museu Ultramarino, lá em Portugal, para ver onde que estaria essa informação oficial, se a, o aniversário é 26 de janeiro, que obviamente não é, mas assim, seria 1 de novembro, 2 de novembro, enfim. Gostaria só para os nossos internautas, para entenderem isso daí, para se você pudesse explicar o porquê do dia 26 de janeiro, só para a gente finalizar, pelo menos, da minha parte. 26 de janeiro, Fernando e nossos amigos que estão nos vendo, 26 de janeiro de 1839 foi quando Santos é, saiu da categoria de vila e passou a ser cidade. Foi um é, decreto da foi uma decreto da, de do, do, da província de São Paulo que determinou que Santos deixou de ser vila e passou a ser cidade. 26 de janeiro de 1839. A cidade de Santos comemorava os seus aniversários a partir desta data. Então era um ano, 10, 20, 30. Em 1995, se eu não me engano, acho que foi 1995. É, Santos faria lá um aniversário de cento e tralá de anos. Eu não sou ruim de matemática, então não vou. Então, 1639 até 95 era cento e tralá... Só que a equipe de, de comunicação da, da, do prefeito, então prefeito da Vica percebeu que se pegássemos o 1546 e, soma, e chegássemos a 1995 ou 1545 ou 95, não sei se foi 95 ou acho que foi 96, na verdade, não foi 95, foi 96, é, 1546 a 1996 dava 450 anos, que era uma data mais pontual, mais arredondada, então, Marcante, né? então resolveram mudar a história do aniversário, ao invés de 170 e poucos anos, resolveram comemorar 450 anos, mas como não havia uma data, porque ninguém sabe essa data, Aquele quadro que tem na Bolsa do Café, que é a leitura do Foral de Vila com Bras Cubas, ninguém sabe qual foi o dia que aconteceu aquilo. Então, como ninguém sabia o dia, eles pegaram o 26 de janeiro, que já era de 1709, juntaram com 1546 e se convencionou a comemorar os 450 anos a partir de 96, no dia 26 de janeiro. Então, é uma confusão. Santos não fez... A, aquela, aquela situação histórica do Bras Cubas não foi no 26 de janeiro. Não existe. Ninguém tem esse documento primário com okay, essa data. Você fala em 1º de novembro, por conta do dia, ele 1º que... de novembro Todos os santos tem a ver com a Santa Casa de Misericórdia. A Santa Casa de Misericórdia foi fundada no dia 1 de novembro, por isso que é a Santa Casa de Misericórdia de todos os santos, que foi quem inspirou o nome da Vila de Santos, por conta de que a Santa Casa ficou referencial, mas isso é 1543, foram alguns anos antes, que foi o mesmo ano em que Cubas resolve transferir o porto da capitania, que era aqui na, entre a Praia do Goiás e, e o Museu de Pesca, para... Aos lados lá do Outro de Santa Catarina, então essa transferência do porto da capitania para lá e ao mesmo tempo ele cria a Santa Casa. Então essa confusão ela é, ela é muito comum, mas as pessoas precisam entender que essa data da vila não existe. Os historiadores clássicos, inclusive Frei Gaspar da Madedreus, foi um dos maiores historiadores da região, ele, ele pegou documentos de, de, de Sesmaria e tal, a última vez que a vila de Santos, que a vila era nome de Inguaguaçu, foi mais ou menos em novembro de 1545, foi o último documento onde aparecia a vila de Iguaguaçu E o primeiro documento onde aparece vila do Porto de Santos, já é lá para julho de 1546, ou seja, nesse interlúdio é que aconteceu esse momento da, da, da vila de Santos. Muito bem, e assim estamos chegando ao final desta edição do Manhã de Notícias do Jornal em Foque, que contou com a participação do historiador, colega jornalista, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Santos, Sérgio Williams. Muito obrigado, Sérgio. Não, mais uma vez, obrigado pelo espaço, por poder falar sobre a nossa luta, a nossa campanha, as nossas missões, e sempre esperando aí que a sociedade compreenda o nosso papel, que nossa bandeira é uma bandeira importante e que a gente tem aí o carinho e a ajuda de todos que possam nos ajudar. Muito bem. Lembrando que, em razão do aniversário de Santos, né? falávamos disso agora, né, Sérgio? No dia de amanhã, 26 de janeiro, este programa será reapresentado amanhã. E nós voltaremos, então, na quinta-feira em mais uma edição do Jornal em Foque Manhã de Notícias.